Ah, Jô A tudo. São Flores São naná, são flores. E seu filho, o São flores. São flores, naná, são flores. São flores, naná. São flores, são flores, nanã, por quê? São flores, nanã, são flores, pro seu filho, o Manu, aê. Nós horas de harmonia, quem sempre vem me barrer, é seu filho, nanã, é meu pai. Flores são flores da